porque hoje é o último domingo que nós temos a Tânia aqui conosco. E eu sei que vocês vieram para se despedir dela e pela última vez aqui nos Estados Unidos poder louvar e adorar o nosso Deus juntos. Porque eu creio que brevemente nós estaremos reunidos no céu I believe Vamos that nos very encontrar soon na glória. É, nós sentimos falta do nosso pastor nesta noite, pastor da Ilma. We Mas não se preocupe que o nosso Pai Celeste está presente neste lugar. But don't worry because our Heavenly Father is present in this place. Amém. Amen? Por submissão a Deus e submissão ao meu esposo. <risos> by submitting to God and submission to my husband. Eu vou compartilhar com vocês a palavra do Senhor nesta noite. <risos> how I'm going to share the word of God with you tonight. Não é uma coisa fácil, irmãos. It's not easy, you know. Mas nós vamos tentar, amém? But I'll try. Amen. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 4, versículo 2. For that I'd like for you to open your Bible to Psalm 4, verse 2. Salmos 4, versículo 2. Salmos 4, versículo 2. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz a palavra do Senhor assim: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O Word of God diz: How long, oh you sons of men, will you turn my glory to shame? É uma pergunta, irmãos. A e talvez nós não tenhamos resposta para ela. We don't have an for it. Mas eu gostaria de compartilhar nesta noite But I would like to share sobre o que diz a palavra do Senhor. About what the word of God says. A, pala a primeira palavra que nós vemos aqui é infâmia. Is the word how long? Mostra aí inglês para o Neita, por favor, Érica. Não, eu tenho. Você tem? Eu vou mudar agora. <risos> o Neita I, também não sabe. Talvez muitas pessoas não sabem o que significa infâmia. Você pode dar outra vou traduzir agora. Fala. Um. Infâmia significa. A perda do crédito. Okay, so uh, shame. The word that I that I was looking for is, is shame. I just want to be sure I was translating it correctly. But the word shame, the meaning of that word is a loss of credit. E o que nós vemos aqui nesse versículo? And what we saw in this verse, que o Senhor nos pergunta até quando? The Lord asks us how long nós converteremos a glória dele em infâmia. Will we e o que, que faz isso na nossa vida and what, what to in our life é que nós estamos buscando mais a vaidade e amando a mentira. We seek and lies and we love lies more. E para quem não sabe, a vaidade é uma coisa inútil, uma coisa que passa rápido. Mas eu gostaria de... Pouco um pouquinho mais de atenção sobre a palavra mentira. Like to a, more to the word lie, lying, a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nós temos vários textos que falam sobre a mentira. Bible, e eu gostaria de me empreender um pouquinho nesse nessa palavra mentira antes de que nós voltamos para infame outra vez. E eu sei que vocês sabem que desde no jardim, no início de todas as coisas, that, that you know garden, things, o so diabo that. estava lá semeando a mentira. E nesta noite nós vamos ver que a mentira também ela traz consequências nas nossas vidas. E nós vamos ver que as também consequências para a e todos sabem quais foram as consequências da mentira plantada ali no Jardim do Éden. Mas primeiro eu gostaria que você entendesse, Mas, primeiro, que você entendesse por, que por que nós mentimos. Alguém tem uma resposta assim bem lógica? A palavra de Deus nos mostra vários exemplos. E nós mentimos em uma situação de medo. É verdade, quem já mentiu aqui em uma situação de medo? Nossa, quantos mentirosos. Well, Todos nós mentimos, irmãos. We've, we've Talvez uns cometem um pecado Perhaps de mentir. Lying, Tem outros que praticam a mentira. E uma das coisas que nos fazem mentir é o medo. Is fear. E isso nós vemos no caso de Abraão. This we see in Abraham's case. Diante de Abimeleque, rei de Gerar, When he was before Abimelec, the king of Judah. Ele falou que Sara era sua irmã. He said Sarah was his sister. Porque era uma situação de medo. It was a of fear. E se, se Abimeleque tivesse concordado com a mentira de, de Abraão? And Accorded with Abraham's lie, ia trazer uma grave consequência para a sua vida e para o seu reino. Then it would have brought a drastic consequence to his life and to his kingdom. Mas o Senhor à noite deu um sonho a Bimeleque night, a dream, e mostrou que Abraão estava mentindo. e showed the king that Abraham was lying. E pediu para ele não tocar em Sara. Isso porque ele sabia que ele ia sofrer graves consequências. That's he knew that he would Outras consequências de medo, de mentira, of fear and lying? nós vemos no caso de Pedro. We can see in case. Pedro, com medo, When Peter was afraid, ele também negou Jesus. He also Jesus. Judas também foi numa situação de medo. Judas was also, was also in a não tem só esses exemplos, tem vários exemplos na Bíblia. Examples, no caso de Pedro, ele sentiu grande tristeza no seu coração e aquilo trouxe lágrimas. Case, heart, no caso de Judas, trouxe morte, trouxe suicídio. Porque às vezes a mentira causa em nós um constrangimento, um remorso muito grande. Lying a great and in our e life. foi o que aconteceu na vida de Judas. Vendeu Jesus por 30 moedas. For 30 coins. E o preço de Jesus por nós ali na cruz foi um preço muito mais alto. Então isso deixou Judas perturbado. So that really Judas. Mas eu gostaria também de, de mostrar para vocês nesta noite like sobre as consequências da mentira na nossa vida, na nossa sociedade. In our society, in our Talvez no nosso contexto nós não percebemos estas consequências assim visivelmente tão nítidas. Mas se vocês observarem no contexto que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos e no Brasil, em but, época de eleições, time, a maioria dos governadores, dos políticos, most and eles são elegidos através de mentiras. Are porque eles para conseguir aquele cargo que ele deseja. Ele mente. Car, car want, cargo. The, okay, sorry, not the the the function, the office, that position that they would like, they have to lie. Ele mente, ele tem que mentir. They lie, they have to lie. Não é porque ele tem que mentir. It's not because he has to lie. É porque ele se vê numa necessidade de mentir, de enganar but, o povo. But they see a necessity of lying to trick the people. E isso nós temos visto que tem trazido grandes consequências para a humanidade, para as nações. That has great to humanity, to Porque um presidente, quando ele vai nas suas campanhas, his são inúmeras suas promessas. Promises, coisas que ele sabe que ele não vai poder cumprir. Coisas que ele sabe que ele não vai poder cumprir. E o que, é que acontece conosco? Us, nós elegemos esse político, esse presidente, esse governador, president governor, e ficamos embaixo das consequências desse pecado. And then we the of this sin. E às vezes nós mesmos contribuímos para que isso aconteça. Quem crê que isso é verdade? Isso é muito nítido, irmãos. Mas talvez você esteja perguntando assim, eu aqui nem voto em ninguém, não tenho essa oportunidade de escolher o presidente. E você fala assim, o que, que eu tenho a ver com essa mentira? Eu não estou mentindo. I'm not lying. Irmãos, eu não sei exatamente aqui nos Estados Unidos, porque eu não tenho muito acesso a... Políticos, essas coisas assim. Mas, no Brasil, nós conhecemos bem a história do Brasil. Nós sabemos que a corrupção é uma maldição We know that na nossa nação. Is an evil in our e, com isso, nós somos corruptos. Porque nós aprendemos com os nossos... Líderes we learn with our leaders, a se corromper também. Well. Pessoas que no seu trabalho elas acabam se corrompendo para poder conseguir um cargo mais elevado. So é muito comum no Brasil a gente ver pessoas que, por exemplo, você vai num hospital. It's e tem uma fila de pessoas para serem atendidas. a line of people waiting to be Pessoas que estão enfermas. People who are sick, Pessoas que estão acompanhando os enfermos. Who are along with the sick, pessoas com problemas graves, outros mais ou menos. With or not so e se nós conhecemos alguém lá dentro? And if we know in the hospital? Nós não queremos ficar naquela fila. E nós damos um jeitinho de and passar we, na frente. To, to line, e o que, que a gente faz? And what do we do? A gente mente. Ah, eu, coloca minha ficha aí, coloca tal horário para passar você na frente. Não oh, é assim? Write, write, uh, time on my paper here so Vocês I nunca can, foram no so Brasil. <risos> nunca tiveram uma fila de hospital. Talvez os americanos não saibam o que é isso. Perhaps, uh, some don't know what that's like. Mas é assim no Brasil. That's how it is in Existem os planos do governo. planos que o governo tem que ajudam as pessoas que têm uma renda mais baixa ou que nem têm renda. E muitas pessoas arrumam um atestado médico. Conseguem um atestado de pobreza. Ou de qualquer po o, qualquer outro motivo para poder entrar no plano do governo e conseguir uma renda extra. E isso é muito comum no Brasil Mas nós herdamos isso Re Herdamos isso do, dos, dos líderes We this from our leaders, Dos nossos pais from our Porque às vezes os nossos pais eles mentem our lie. Eles criam situações que nos induzem a mentir E criam situações que nos induzem a mentir mas não é só no contexto político, no contexto social que a gente mente. A gente mente também na igreja. Talvez você fale assim: não, mas eu não sou mentiroso. No, eu também digo que não sou mentiroso. Mas eu, eu confesso para vocês que durante esses dias, days, que eu soube que eu ia trazer essa palavra, não essa, né? Que eu ia estar tá aqui na frente ao Senhor. I started praying to the Lord. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra assim de vitória, de ânimo para a igreja. E olha que na, na minha Bíblia tem várias passagens marcadas, palavras assim profundas, coisas que Deus já ministrou muito no meu coração. You know, e momentos e situações assim difíceis, momentos, Deus usava a palavra para falar comigo. E eu abri a bíblia and i opened the Bible, falei, eu quero ministrar essa palavra fala my, de novo comigo aqui ó, nessa palavra said, até no salmo 91 falei senhor tem tanta coisa aqui por que, que eu não posso falar sobre isso <risos> 91, said, so mas não teve jeito irmãos Todas as vezes que eu abri a minha Bíblia, Bible, tinha alguma coisa que falava sobre a mentira. E esse Salmo 4 aqui para mim, ele já ministrou muito meu coração. Really e eu heart. nunca parei nesse versículo 2. E essa semana a gente estava em casa Junto com o Kaique. We Kaique Aí nós aproveitamos o momento que ele estava ali Para ler a palavra do Senhor E eu, porque a gente lê assim Cada um lê um versículo you know, E eu li o versículo 2 Falei, nossa, mais uma? <risos> eu não tinha visto esse versículo na Bíblia <risos> Mas aí comecei a orar e pedir, Senhor, gera uma palavra no meu coração. Saying, mas eu não quero falar sobre isso. Eu até comentei com a Roseli esses dias, eu não sei o que, que eu faço, mas só vem na minha cabeça sobre a mentira. E alguma coisa Deus quer falar E Deus ministrou no meu coração Deus falou muito comigo e eu fiquei assim incomodada. Really bothered, porque às vezes nós dizemos que nós não pecamos, que nós não mentimos. Sin, e se nós fizermos uma análise da nossa vida, life, nós vamos ver que nós somos mentirosos. E eu vou dizer porquê. A palavra do Senhor em João 1, 6, gostaria que a Érica lançasse aqui no projetor like to put it up on the projector. João Eu acho que é primeira João 6, não Acho que é primeira João 6. Primeira João 6. First, first John 1, 6. Aqui está. O que, é que diz a palavra do Senhor? Is, is Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Him, darkness, Como é que nós andamos nas trevas? A palavra do Senhor sempre tem algo nos explicando quando nós estamos em trevas. The Lord's word always has something to tell us when we are walking in darkness. Por exemplo, tem pessoas que na nossa frente, For example, there are people that are right in front of us. Ela age de uma maneira. E por trás, ela age diferente. But behind our back, they act differently. Às vezes nós julgamos os nossos irmãos. Às vezes nós fazemos uma promessa para eles, Sometimes e não we promise, cumprimos. We them but don't it. É muito comum no início do ano a gente chegar para o nosso líder, nosso pastor. Our pastor or, or our e falar para ele: olha, pastor, esse ano você conte comigo. Him, pastor, Eu vou estar todos os dias na igreja. Eu vou servir nessa área. Eu vou area. apoiar Eu vou esse outro irmão. Aí vai passando os dias And then the days go on. Vai acontecendo situações na nossa vida Nós vamos life. deixando de lado aquele compromisso And we that com that aside. Nós estamos mentindo We're lying. Outra coisa que a palavra de Deus diz também thing the word of God also Se says, nós não amarmos if os nossos irmãos if we don't love our brothers, Nós est não estamos honrando o mandamento do Senhor we are not então se nós não estamos obedecendo os mandamentos do Senhor Nós estamos mentindo Talvez a mentira na nossa vida pode ser um acidente Acidentalmente, opa, eu menti Mas nem observa que mentiu Tem uma situação na Bíblia de Ananias e Safira Há uma a, passagem na Bíblia sobre Ananias Ananias uh, Safira. Okay. Eles mentiram por status. They, they lied because of their status. Sei que muita gente já conhece essa história, que they, eles venderam uma propriedade. a propriedade. Como diz o Júnior, eles queriam ficar bonito na foto. E eles mentiram na hora de ofertar. Eles disseram que tinham vendido por menos para ficar com um pouquinho. Né? E na hora, Pedro falou: por que Satanás encheu o teu coração? E na Pedro disse eles: por que Satan encheu eu não sei se vocês conhecem um desenho no Brasil, eu assistia muito. Não sei se vocês conhecem um cartão no Brasil. Quando eu fiquei lendo essa passagem, me veio na mente aquela, aquele desenho, aquele fantasminha. Penetrando no nosso coração. Porque às vezes no momento de fragilidade, de medo, some, afraid, uma situação difícil que nós precisamos sair dela, fantasminha diabo de ele entra, vem todo camarada then, e atravessa a parede do nosso coração. That ghost, that devil, ele entra no nosso coração e okay. atravessa. Okay. E o que acontece? And what ele fala através dos nossos lábios a mentira. Then he says, he our lips, lies. Mas já passou, irmãos, a mentira já foi. But it's gone. The lying is, is done. Quem que é o pai da mentira? The of lies? A Bíblia diz que o pai da mentira the Bible says é o diabo. The of lies is the devil. E ele é mentiroso e ele Pratica a mentira desde o princípio. E ele não quer nos perder, ele quer nos ganhar. Então ele tem as suas estratégias assim bem fáceis de penetrar o nosso coração, a nossa mente. He has very easy to our hearts, our minds. E vim nos nossos lábios para que nós venhamos a mentir. And our lips that we would come to lie. Mas a mentira na nossa vida, ela traz consequências gravíssimas. Mas uma das consequências que eu gostaria de falar ainda hoje está em Isaías. É em Isaías. eu acho que? Isaías 59 versículo 4. Isaías 59 versículo 4. O que diz primeiro Isaías o versículo 1, 59:1? What does it say in verse 1 of chapter 59 of Isaiah? está. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. Versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconder o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. And verse 2 says. But your iniquities have separated you from your God and your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Versículo 3. Aí vamos pular para o 4. Na, aqui tem o 3, diz assim, ó, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios, lábios falam mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Então qual é a consequência da mentira na nossa vida nessa situação? Your lips have spoken lies, your tongue has muttered perversity. Então qual é a consequência da mentira na nossa vida nessa situação? Quando eu vim a esse texto, eu li muitas vezes, voltei de volta. E isso me preocupou. Me. Por que, que as nossas orações não são ouvidas? Aqui estão todas as consequências, todas as, as iniquidades citadas nesses textos, do que é que está impedindo a nossa oração. Aqui estão todas as consequências da iniquidade que nos está impedindo de. From having our prayers heard. E a mentira entrou nessa lista. Então alguma coisa está errada em nós quando a nossa oração não é respondida. Precisamos consertar com Deus. Precisamos confessar diante dele os nossos pecados. Precisamos reconhecer que nós precisamos Consertar a nossa vida we need to have our lives fixed. Temos que pedir ao Senhor que Ele revele, que Ele nos mostre O que tem sido uma mentira na nossa vida Todos vocês sabem o que significa mentira E a mentira, ela causa um dano terrível na nossa vida e eu creio que a pior consequência da mentira Nós vemos em Apocalipse Vamos abrir em Apocalipse 22, 22, 21, 22 21 Versículo 8. 8 Apocalipse 21, versículo 8 a pior consequência da mentira é a condenação eterna. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, onde será a sua parte? Sua paz será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Verse 8 says, But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Apocalypse 21, 27. Revelation 21, 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro do Cordeiro. E o 22, 22:15 Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. A pessoa que pratica a mentira, a pessoa que ama a mentira. A pessoa isso já faz parte do caráter dela. Takes, e por mais que ela tente, try, por mais que ela busque mudança, às vezes ela não consegue. Porque a mentira para ela já virou uma verdade, ela conta uma mentira como se fosse verdade. E, às vezes, a mentira é uma maldição na nossa família, na nossa vida. E isso passa de geração para geração. Eu já vi situações muito semelhantes, assim, de que a família, os pais mentiram. I've seen very similar situations where parents were liars, foi no caso aqui de Abraão, ele mentiu or had lied, like in the case of O filho Abraham, dele, Isaac, mentiu Abraham lied, and then his E son assim Isaac foi, lied, and de gerações e gerações, fora outras consequências né? From generation to generation, with other E nós como servos do Senhor and as of the Lord, Como pessoas que servimos ao Senhor as who serve the Lord, Que estamos na igreja that are in church, nós precisamos estar atentos. Talvez você esteja perguntando aí, como nós vamos deixar a mentira? A primeira coisa, a palavra do Senhor diz, Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É o Senhor. Ele é a verdade. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor. Para quê? Para que nós possamos viver a sua verdade no nosso coração, na nossa vida. na nossa vida. Uma das coisas que nós podemos fazer está em Salmos. Psalms, 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. É pedir ao Senhor que coloque um guarda na nossa boca. Para que nós possamos, não nós, mas que esse guarda, ele vigie os nossos lábios de pecar. Como diz, sete um guarda, ó Senhor, sobre a boca da minha boca. Tenha cuidado sobre a porta dos meus olhos. Porque a mentira é um pecado. A e a palavra do Senhor diz says, que todo aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você quer alcançar a misericórdia do Senhor? Eu quero. E eu queria voltar ao versículo 2 de Salmos 4. Talvez você esteja perguntando, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Mas o versículo diz assim, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Pelo que eu vejo que nós só temos cristãos. E como eu disse no início, a infâmia, ela é a perda do crédito. E o que diz aqui, a pergunta é até quando nós vamos converter a glória do Senhor em infâmia? Irmãos, nós somos criados por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para a sua glória. Mas nós temos sido agentes de escândalos. Para quem não sabe, aqui nessa cidade, o Evangelho tem sido escandalizado. Quando você vai evangelizar algum brasileiro, gospel Ele já se fecha, ele não quer saber. They don't care. They don't want to know. Por quê? Porque muitos, cristãos, porque muitos cristãos Eles estão fazendo a glória do Senhor perder a credibilidade. Tem muitos pastores corrompidos. Mentindo, that are lying, mentindo para a família, lying to families, mentindo para a igreja. Lying to the church, muitos cristãos, many cristãos, <risos> estão escandalizando. Eles estão pecando na igreja. Ele é crente. They are just being dramatic in, in, mas in, lá fora and lying in church, ele é um ladrão, a believer, but ele é um mentiroso, ele é um ganancioso, ele é um adúltero, an ele é um viciado. E o que acontece? And what happens? Estamos transformando a glória do Senhor em infâmia por todo mundo nós estamos vendo a glória do Senhor sendo transformada em infâmia. Talvez eu, talvez você, talvez todos juntos, estamos fazendo isso. Infelizmente, irmãos, nós somos responsáveis para encher essa igreja, mas nós não estamos fazendo isso. Porque nós temos vergonha de compartilhar o Evangelho. Porque às vezes nós estamos fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo. Nosso papel de evangelizar. O nosso papel de curar enfermos. O nosso papel de estar no meio de uma sociedade abalada pelo pecado. O nosso nós estamos sendo corrompidos but we are being corrupted, Transformando a glória do Senhor and the Lord's glory Em infâmia and shame. E nesta noite and tonight, Eu gostaria que você refletisse um pouco like for you to a Porque bit. eu não conheço o seu coração eu te conheço aqui da igreja, talvez algumas visitas na sua casa. Mas eu não conheço você sozinho. Você não me conhece sozinho. Ninguém sabe o que passa numa mente. Existe... Aqui o que eu falei foi apenas um, um resumo do que diz a Bíblia. Porque se você tiver a curiosidade de saber mais, você começa a pesquisar na tua Bíblia o que é a mentira. Quais as consequências da mentira. O que é que isso pode trazer na tua vida. Vê como que você pode parar a mentira. Aqui nessa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar exemplos, vai encontrar referências que você vai entender o que tem sido a mentira na tua vida. E eu gostaria de te pedir nesta noite, essa palavra também foi para mim, This word was also for me. E eu lutei muito, porque é uma palavra muito difícil, irmãos, principalmente nesse contexto que nós vivemos. Ninguém quer comentar sobre isso, mas a mentira ela tem sido nossa companheira em todos os lugares, every place, no trabalho, na escola, at work, at nós precisamos pedir ao Senhor nesta noite que coloque um anjo nos nossos lábios, que guarde, que nos ajude a vigiar, nos ajude a mudar. Porque nós precisamos restaurar a glória do Senhor. Nós precisamos restaurar a glória do Senhor nessa nação, no meio da nossa família, entre nossas famílias. E ninguém mais pode fazer isso se não for o Senhor. Então eu gostaria que Lord. você pedisse ao Senhor nesta noite. So, like tonight, que ministrasse no seu coração. To to heart, e que Ele sondasse o seu coração. And that he would heal your heart. A palavra do Senhor no Salmo 139 diz. O Senhor sonda-me e conhece o meu coração. está searches and knows my heart. Que você nesta noite tenha a ousadia de pedir o Senhor. De sondar De examinar o seu coração to and your heart. Sofra as consequências da verdade, irmãos Mas, mas, não, sofra verdade, mas não sofra as consequências da mentira Porque se, consequências da verdade, Porque se você sofrer as consequências da verdade Você ainda vai ter uma vida com Cristo Mas se nós sofremos as consequências do pecado da mentira, consequências da mentira Nós estamos condenados ao inferno e eu quero estar na boda do Cordeiro. E eu quero que vocês também estejam. Amém? And I want to be there as well. Amen. Deus abençoe o seu coração. God bless your heart. E... Deus possa realmente fazer esta palavra no nosso coração, produzir frutos. Amém? Vamos Amém. orar? Vamos ficar de pé? Quando eu oro, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Que você pedisse ao Senhor. pedisse ao Senhor. Que ele arranque a mentira, se ela estiver aí, porque nós vimos várias situações do que é a mentira. Peça ao Senhor para limpar o seu coração, para te purificar, para limpar as tuas vestes, para que você um dia possa reinar com o Senhor. Senhor, meu Deus meu Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Lord, Father, Deus, nesta hora nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai. Lord, Deus, nesse momento eu quero pedir perdão, Senhor. Pelas mentiras dos meus lábios a oh Deus eu quero pedir perdão senhor pelas mentiras da tua igreja quero pedir perdão senhor pelas mentiras senhor dos nossos governantes senhor tem misericórdia das nossas vidas limpa, Senhor, os nossos corações limpa os nossos lábios nos ajuda, Senhor Help us, oh, Lord, a viver a verdade a viver, Senhor, a Tua Palavra ó oh, Deus, se nós alimentarmos da Tua Palavra Lord, we would, we would, uh, se nós andarmos em comunhão contigo se nós guardarmos and and os Teus mandamentos jamais vamos pecar contra Ti, Senhor nós rejeitamos We toda sutileza do inimigo Toda mentira que ele tem lançado, toda vaidade que ele tem trazido nas nossas vidas, para que nós vivemos escravizados, para que nós vivemos sobre o seu jugo. Eu rejeito em nome de Jesus na minha vida todo espírito de mentira. Eu rejeito todo espírito de mentira na minha família. Eu rejeito todo espírito de de mentira Senhor nas famílias aqui representadas em nome de Jesus traz a tua verdade sobre nós Senhor nos ajuda a caminhar na luz nos ajuda Senhor a enxergar a tua verdade que o Senhor seja o nosso guia que o teu Espírito esteja direcionando as nossas vidas Oh Deus, a tua palavra é luz para o nosso caminho God, e nós queremos, ó oh Deus, viver nesta luz queremos que esta luz nos acompanhe God, e que, que vá diante de nós nos livrando, Senhor us, das Lord. artimanhas do inimigo nós te louvamos nesta noite engrandecemos o teu nome pela tua bondade name, pela tua misericórdia nas nossas vidas em nome de Jesus nós te oramos Jesus, amém Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora nessa mensagem gravada. O meu desejo é que você tenha sido realmente abençoado por Deus. Por favor, escreva para nós, dizendo como você tem sido abençoado, ou mesmo se você tem um pedido de oração. O seu pedido de oração será tratado igualmente como qualquer pessoa que frequenta a nossa igreja pessoalmente aqui em Denver. Eu gostaria também de deixar um convite para você, se você vive em Denver, venha nos visitar. Nós estamos aqui em North Glen e aqui você pode ver o nosso endereço aqui embaixo no vídeo e nossos cultos são aos domingos às 5 horas da tarde. Programe-se e marque esse momento de encontro com Deus. Não importa se você conhece alguém ou se você não conhece alguém, Aqui você será muito bem recebido. Sempre depois do culto, nós servimos um jantar brasileiro, de comida brasileira, e que você pode também desfrutar conosco. E se você tem o seu esposo ou a sua esposa, alguém que não fala português, seja bem-vindo também. O nosso culto é traduzido sempre do português para o inglês, assim que todos podem entender com clareza a Palavra de Deus. Um grande abraço para você e que Deus abençoe a tua semana, os teus negócios, a tua casa, a tua família e tudo aquilo que pertence a você. Um grande abraço.